algumas comprinhas que eu fiz esse mês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo, tá certo? A primeira coisa que eu vou mostrar é esse potinho aqui de sobremesa e eu paguei apenas um real. Comprei um conjunto de cerimônia. É de plástico, lógico, né? Mas o material ele é bem resistente, ó, bem da hora e eu gostei muito. Esse copo, sério, gente. Eu paguei, acho que um, um real Um e, e, 70, um e 60. Meu, muito barato também, né? Tudo de plástico é barato, por isso que eu adoro Comprei plástico. Comprei Rosa, paguei um real Em cada um foi difícil de chá tá, Mas eu achei, já no lojinho de real também Olha esse pote, gente! Esse pote aqui é maravilhoso ó Ele é de vidro Aqui tem um porquito Muito fofo Tem esse pequeno E tem esse grandão aqui Pra colocar balas minha prima e minha tia que faz esse pote E, meu, quando eu vi o da minha mãe da minha mãe de vaquinha Eu vou deixar aqui pra vocês verem Que lindo que é o da minha mãe também Ela faz várias coisas personalizadas Várias coisas de, meu, que você fica louca Se você quer comprar tudo, sabe? Então se vocês quiserem comprar esses potinhos Ou qualquer outra coisa Eu vou deixar o link aqui embaixo Do, do Facebook delas Então já sabe, né? Se quiser, é só clicar no link aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, que aí a minha prima faz para pra vocês. Outra coisa que eu ando que eu fiquei louca da vida, que eu comprei lá na Armelinha Fernanda. Olha esses pratos, que maravilhoso. Foi um pouco que eu comprei e, meu, eu achei, tipo, super barato. Deve ser de plástico também Mas eu achei muito incrível assim, sabe? Quando vem visita, tudo, você apresentar um prato assim Bonitão, sabe? Mesmo que seja de plástico É muito um Essa faca eu comprei lá em Santa Catarina Quando eu fui pra lá E eu achei ela muito fofa Esse faqueiro maravilhoso que me deu foi minha mãe E meu, eu achei esse faqueiro tudo de bom Porque ele tem vários tipos de faca Ó gente, ó um faqueiro de... E ainda vem com uma tesoura Então eu adorei esse faqueiro Muito lindo, mãe Obrigado, mãe você é mãe. Você é maravilhosa, mãe. Isso daqui eu achei muito interessante. É, são gelos ecológicos. Ó, tem aguinha aqui dentro. E aí você coloca no congelador. Ele fica assim. Ó, três reais eu paguei nesse. E você compra nessas lojinhas de um real, dois reais, essas lojinhas que tem, ali, sabe? Isso daqui eu também achei muito demais. Olha que fofo. Pra pegar panela quente, essas coisas quentes Quando você for fazer bolo, você pegar Achei muito fofo isso daqui de cachorrinho foi minha tia que me deu, minha tia me deu várias coisinhas Lindas, maravilhosas E eu amo Esse dele aqui é cortador de bolo Eu achei muito fofo também Comprei! Da Armaria fernando de novo louquei esse lá, com buca de, de feijão Esse daqui pra arroz Esse daqui, sei lá, pra bife, pode ser isso daqui é fantástico Esse negócio aqui é pra você cortar bolo Eu não sei como que chama, eu lembro que eu comprei na Avon É muito fácil, é só você fazer assim, ó Aí você coloca mais ou menos Na, na onde você quer E faz assim, ó Já era, o bolo tá cortado, filho Isso daqui eu comprei, não, isso aqui eu comprei não <risos> Minha mãe me dando as coisas já falando que comprei isso daqui foi minha mãe que comprou também eu acho muito bonitinho assim para você colocar mistura para você colocar alguma coisa sabe é muito fofo eu comprei também treco aqui de silicone que eu não sei o nome. para fazer cupcake isso daqui também eu achei muito demais comprei na lojinha de um real Tudo eu comprei na loja de já né você vendo é uma pessoa bem econômica então eu comprei esse daqui para caso me visitar na minha casa poder limpar a boca feijão esse negócio aqui também é um super favorito Eu uso bastante Que é pra descascar batata, legumes, essas coisas Então facilita muito a vida isso daqui é muito fofo Que eu gosto também, que eu ganhei da minha titia E é um super favorito porque Meu, sério, eu tomo muito leite O Fernando que fala Eu pareço uma piserra velha. isso daqui eu também comprei Eu não lembro onde eu comprei isso Mas eu gosto muito pra bater Omelete, sabe? Vai ter massa, essas coisas, isso aqui é muito bom Outra coisa que eu gostei muito foi esse relógio aqui Olha que relógio foco, gente. sério Esses quadrinhos foi a minha mãe que fez pra mim Mas pra eu fazer esses vídeos mesmo Porque a gente viu que nos vídeos não tem nada atrás, entendeu? Não tem um cenário bonito, nem nada então a minha mãe que fez esses quadrinhos pra mim, falou que minha mãe é uma fofa. Olha isso, gente. Que que é isso? É uma torneira elétrica. Gente, eu ia mostrar pra vocês ela sem fazer a instalação, só que eu não aguentei, meu. Precisava instalar isso urgentemente. E aí tem todas as temperaturas. Normalmente eu uso nessa, que ela é meio morninha. Eu acho que eu paguei nela, no total a gente pagou 112 reais. Ela foi 107, aí teve que comprar o um cabinho pra fazer a instalação tudo. Então eu não achei muito caro. Eu amei também quando eu ganhei. Vocês já me viram com isso, claro da minha tia Zaza E ele veio com a vental Olha que lindo, a vental Muito fofinho, né gente E tem esse daqui também Que na verdade ele é da minha mãe <risos> Só que ela deu uma emprestada Pra eu usar nos vídeos Eu não preciso nem falar Que meu, esse daqui também é um dos meus tipo, Favoritão, Master Blaster Que eu amo, adoro demais aqui. Ele é incrível, gente E é isso gente, espero que vocês tenham vídeo, comentem pra gente saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês não gostam a gente precisa saber o que vocês gostam se vocês gostaram desse vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, a gente precisa de inscritos, vem fazer parte da, da nossa família, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais é tudo Caseinho e lasquei. espero que vocês tenham gostado um beijo